Boa tarde a todos. Antes da gente começar a falar sobre física quântica, né? A gente tem que fazer uma introdução, porque é um tema praticamente muito batido. Muita gente fala, mas é um tema novo para a grande maioria das pessoas que estão aqui então a gente não, pode, não posso chegar aqui e fazer uma palestra não estivesse fazendo palestra para físicos, né? inclusive porque eu não sou físico. mas o que o que o que como é que a gente pode definir a física quântica? primeira coisa física a, a física nós temos é, dois aspectos aí do estudo da física. o primeiro é essa física chamada que muitos chamam a física que foi desenvolvida né, desde a Idade Moderna por Isaac Newton, por Kepler, por Copérnico e outros físicos, né, é chamada física clássica. Essa física ela trabalha ao, com as leis da física for, é, fora, de, fora do, do, do átomo. Né? E a física quântica é uma física que tem leis completamente diferentes completamente fora do, do padrão né, que nós conhecemos da física, porque ela trabalha com o ela trabalha dentro do átomo, das relações, das interações que existem dentro dos átomos. Então, ela trabalha com as partículas, com o neutro, com o próton, com a partícula de Biggs, com o elétron. E... É, é, é, o campo da física quântica é esse. Então, a gente vai, vai trabalhar com coisas, com, com canhões de elétrons. Então, tudo isso né, é, é o que faz parte da física quântica. Há uma curiosidade aí, na fronteira da Suíça com a Grã-Bretanha, né, desculpe, com a França, Grã-Bretanha é ilha, eu estou aqui voando, mas existe um laboratório... Eles, como, que eles é, existia uma uma hipótese sobre a questão do da partícula de de, de Biggs, né? Higgs, né? e não não se tinha a comprovação dessa dessa partícula. Foi através desse, desse laboratório que custou milhões de dólares, já foi bancado por uma por um grupo de países para fazer essas experiências e chegaram à conclusão que essa era uma era era teórica, ela apareceu aí. Então, e é uma coisa que está evoluindo diariamente, porque a pesquisa está evoluindo. E, sobre essa questão da evolução da, da, da pesquisa, hoje em dia, nós temos uma, uma velocidade muito grande na evolução da pesquisa, porque, enquanto o conhecimento humano demorou cerca de 6 mil anos para dobrar a primeira vez que foi em 1950, a segunda dobra demorou 25 anos. E, hoje em dia, já, dobra, já se dobrou, já não sabe-se mais de quantas vezes, ele está, ele está dobrando a cada 18 meses. A cada 18 meses, dobra o conhecimento humano. Então é uma velocidade muito grande que não dá para a gente acompanhar. As pessoas hoje em dia, eu dou exemplo, por exemplo, a questão da medicina. Você tinha antigamente você tinha um médico ortopedista. Hoje você tem um médico ortopedista, daqui a pouco vai ter, ter em cada parte do corpo humano. Daqui a pouco, eu brinquei com o meu médico, disse para ele, daqui a pouco vai ter um médico em falange, falange, falanginha, porque é o jeito, não tem jeito, né? a coisa está especializando de tal forma, o conhecimento humano está crescendo de uma velocidade muito grande. Então, para a gente acompanhar isso, até um é uma dificuldade muito grande, porque é muita coisa, muito conhecimento, muita informação que a gente recebe. Dito isso, vamos iniciar o nosso nossa palestra. Ciência e espiritualidade. Em círculos acadêmicos... A palavra espírito evoca a mesma reação que a palavra evolução nos círculos fundamentalistas. Por quê? O que, o que nós temos aí? As, a, muita gente, né, nós temos... Esses círculos fundamentalistas que eu coloco ali no final, evolução, é porque existem duas linhas de pensamento em relação à origem do homem. A origem, uma, que diz que a origem é a criacionista, que Deus criou e outra existe uma evolução aí através da do, do homem que veio veio do, do, do Pitecantopos e outros e outros e outros tropos aí que existem né e a palavra espírito para alguns cientistas provoca a mesma reação porque dentro da, da física quântica nós temos duas linhas de pensamento a primeira linha diz que a consciência, a mente, faz parte do universo. E a segunda linha diz que a consciência e a mente não fazem, não é uma partícula do universo. Só que, se nós extrairmos a consciência ou a mente, como a gente queira definir, da, do, do, da, de ser uma partícula do universo, muitos aspectos da física quântica não, não, não conseguem se explicar. Então, a gente na física quântica tem essas duas linhas de, de, de pesquisa e de pensamento. Eu, particularmente, acredito que a mente e a consciência é uma partícula do universo. Então, nós vamos começar aqui dando um rápido recordar da ciência até chegar à física quântica. Vamos começar com esse pensamento de Carl Sagan, que foi um dos grandes físicos da, já, já falecido da, do século passado. A ciência não é só compatível com a espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade. Eu, eu sou filiado a essa questão, eu acho que a ciência e a espiritualidade caminham juntas. Quanto mais a gente estuda, mais a gente chega perto da, da, da, da, da consciência de uma inteligência que, que criou tudo isso. Agora, cada um dá o um nome a essa inteligência, o nome que quiser. A gente não está aqui falando sobre nada de religião, mas a espiritualidade é uma coisa que a gente tem que sempre respeitar. Como se sabe, os espiritualistas têm visões... Completamente diferentes da vida. Então, nós temos aí a evolução né, de Darwin e a, a, a questão da espiritualidade. Né? Eu coloquei essas duas figuras aí que eu achei simbólicas, porque você tem ali, a, tem até, na internet tem até uma, um, uma coisa disso, né, que o homem diz volta porque não deu certo. Então, essa, essa, essa, essa, essas visões, você encontra cientistas filiados às duas correntes. Um ou acha que tudo é criação de Deus, outro acha que tudo é materialista. Né? Então, a gente tem estas visões dentro da, da ciência que a gente tem que, é, tem que verificar a sua existência. Vamos ver a visão de um mundo das antigas civilizações. Os, os antigos, né? se a gente for pegar, por exemplo, uma comunidade indígena, né? objetos da natureza possuem espírito, eles respeitam a natureza, respeitam o espírito da natureza, né? todos a gente, a gente percebe, né? que em, nós não temos essa... O nosso, a nossa televisão, a nossa irmã não faz isso, mas se você percebe, quando você vê alguns filmes americanos, você percebe o profundo um respeito, que os indígenas americanos têm sobre a, a natureza, e não só são eles, os nossos também têm o mesmo respeito. Né? Então, a gente tem essa, essa, essa, essa, essa, essa ligação com a natureza né? é, é ancestral nossa. Não fazem distinção entre rochas, ar e seres humanos. Tudo é, tem uma espiritualidade, existe uma, alguma coisa de espiritual em tudo isso. Existem é, festas de colheita, festas para agradecer a natureza, tudo isso esses, esses, esses povos antigos fazem, né? E, e alguns lugares ainda hoje têm tradicionais festas de colheita, de agradecimento à natureza, de tudo isso. Este é o mundo da em que a matéria e a energia estão interligadas. Essa aí é a famosa equação de Einstein, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, tudo no, no, no universo é energia. Tudo que a gente faz, tudo tem uma energia presente aí. Vamos ver agora da, como é que a nossa civilização vê as coisas. Quando a ciência se, esfatou, se afastou da espiritualidade, sua, sua missão se modificou drasticamente. Vem tentar entender a ordem natural para os seres humanos, ver, passou a tentar a controlar a natureza. Então, se a gente observar hoje, né, existem pesquisas aí é, que querem controlar a natureza. Existem aí até, existem até uma, uma fake news, apareceu alguns anos na internet, dizendo que os Estados Unidos desviaram um furacão para Guatemala. Quer dizer, existe uma tentativa do homem de controlar a natureza. Então, e o que acontece? Todos nós sabemos, existe um um ditado aí, que a natureza não, não reage, ela se vinga. Né? Você agride a natureza, quando ela, ela volta, ela volta muito mais poderosa, acabando com algumas coisas. Né? Como, por exemplo, está acontecendo desertificação em vários lugares do mundo, justamente porque a agricultura não está sendo feita corretamente. Então, isso aí é uma coisa que a gente, a gente tem, tem que levar em consideração, que a gente tem que respeitar a natureza, e nós nos consideramos separados da natureza, como na realidade nós fazemos parte da natureza. Houve uma época em que a ciência teve que separar o lado espiritual, ou melhor, da corrupção da igreja. A instituição impedia que as, que as, que as pesquisas fossem contra seus dogmas. Então, nós temos, na Idade Média, é, existiam, a, a igreja tem os seus dogmas Dogma que é, a religião tem Toda religião tem um dogma Não existe religião sem dogma É aquilo que você tem que acreditar sem questionar né Por exemplo, a existência de Deus ninguém quer, Ou você acredita ou não acredita Não existe questionamento sobre isso Então, essa, essa, esses dogmas impediam que a ciência avançasse Por quê? Por exemplo, a questão do da, da Terra ser o centro do universo ou não. Essa é a questão que a gente vê mais tarde, a igreja acreditava que a Terra era o centro do universo. Quando o Galileu e, e, disse que, o, que a Terra girava em torno do Sol, ele teve que fazer um, uma retratação, porque aquilo... E, e a realidade é que o Galileu estava certo e a igreja estava errada. A primeira coisa, o primeiro conhecimento de física, primeiro aí é Epitolomeu, a Terra era o centro do Universo. Por quê? Porque Ptolomeu examinou a questão da aparência, né? O movimento aparente da, da Terra. O que é, que é o movimento aparente? Nós estamos aqui, o Sol passa. Mas, na realidade, o movimento é aparente do Sol, quem gira é a Terra. Baseado nisso, ele estabeleceu que a Terra era o centro do Universo. Quando... Copérnico chega e diz que a Terra é o centro do sistema solar, mas só que o Copérnico foi mais inteligente. O Copérnico escreveu as suas coisas e só publicou depois que morreu. Então não teve como a igreja puni-lo de alguma forma. Com Galileu. Galileu estabeleceu o conceito de que a Terra gira. E o bispo de Veneza disse que não, que era mentira, que a Terra não girava. Então, ele estabeleceu uma forma de fazer isso. Ele criou um triângulo, né? colocou um pêndulo e, embaixo, colocou uma roda com a manivela. Quando ele rodava o, o, a, embaixo, o pêndulo é, se mexia. Aí, ele colocou um pêndulo imenso, de quase 40 metros, na Praça de Veneza. E ficou, ficou preso Ele rodou o pêndulo Mexeu, rodou a base Rodou o pêndulo Quando ele soltou o pêndulo O pêndulo começou a mexer Aí ele virou-se para o pro, pro bicho e falou O que é que gira? O que é que está girando? A terra, né? porque o pêndulo mexeu Obviamente a terra Se nós repetimos essa experiência vai acontecer a mesma coisa A terra gira Então nessa experiência aí Por causa disso ele teve que se desmentir desmentir isso Quase que ele vai para a fogueira por causa dessa afirmação dele. O método cartesiano. Consiste na comprovação física, científicos temos como base de explicação, através de leis, possam aplicar a todos os fenômenos com as mesmas características. Então, quer dizer, aí se criou-se a questão das leis né, da física, desde das ciências mas isso aí não pode ser aplicado a todas as ciências. O Darwin recebeu ainda a teoria de evolução do Darwin, que muita gente hoje questiona, né? Mas é a única teoria científica que nós temos a respeito da origem do homem. Muita isso é muito, muito questionável, porque não existem as transições, né? Fica difícil você não até encontrar as transições entre a evolução. Então, isso é questionar, mas é a única teoria que nós temos ainda aceita. né? E o Marx, através dos conceitos de materialismo histórico, a história vista pelo viés econômico e de luta de classe, tem uma forma mais de não assistirmos estudos das, das ciências sociais aprofundando a separação entre a ciência e a espiritualidade. Então, eu venho, venho isso aí é tudo para a gente chegar, para a gente ter uma ideia de que a ciência, lá no início, era junto com a espiritualidade, a evolução científica trouxe essa separação entre ciência e espiritualidade. A física quântica. A física quântica... Através de seus conceitos, experimentos, vem fazer a junção justamente da ciência com a espiritualidade. Aquele conceito que a gente tinha lá no passado, do, das antigas, da, aquele conhecimento empírico das antigas, dos, do, do, do, do, das antigas civilizações, do Egito, da Grécia, né? eles se separaram e hoje chegaram ao junto né? que nós temos hoje. A, a, a física quântica faz a junção, procura fazer, não faz, não é, é, é perigoso, mas por fazer a junção de conceitos de espiritualidade com conceitos científicos. Vamos para os conceitos básicos de física quântica. Salto quântico. É um movimento de um objeto de um lugar para o sem percorrer o espaço que os separa. O objeto dissolve se em sua posição, original, não reaparece instantaneamente em outra posição. Devemos que isso é um colapso da função de onda. Então, ali ó, o. Volta. Colapso da função de onda. O que acontece? O salto quântico é um, o, o, o elétron. Os elétrons giram em torno dos átomos, todos, todos nós sabemos disso. E ele dá um salto quântico. O que ele faz? Ele sai de uma órbita para outra. Mas, quando ele faz esse salto, de uma órbita para outra, ele emite uma... Agora, agora que ela está na, na próxima... Quando o elétron ganha energia e pula de uma órbita para outra dentro do átomo, quando pula de dentro para fora, emite energia. Quando pula de fora para dentro, absorve energia. Essa energia é sempre a minha, chamada de quanta. Isso aí é a expressão dela em joules. Então, olha lá, ele, ele faz isso, vai para lá, ou então volta. Entendido? Mais claro do que isso é impossível. Né? Então, essa, esse, esse salto quântico, ele salta. né? E como é que a gente pode aplicar isso em, em, nas nossas vidas? né? Se a gente observar como funciona a nossa mente, como é que funciona a nossa mente? Se eu pedir para vocês pensarem, pensa aqui no metrô aqui da, da, da frente, aqui da todo mundo pensou. Agora pensa na praia de Copacabana. O que, que aconteceu? Ou por acaso alguém pegou o metrô e foi para a praia de Copacabana? Não, né? Deu um salto. Deu um salto. Então, o nosso pensamento, conforme a gente pensa, o nosso pensamento é quântico. Ele pula de um lado para o outro. E é instantâneo. Não existe, nesse, nesse salto, não existe, não existe diferença. Em matemática se diz, não existe Δt. Não existe diferença de tempo. É o instantâneo. E o nosso pensamento também tem a mesma forma. Né? Para a gente ter uma ideia, para vocês saberem, eles fizeram uma experiência em relação a pensamento, achando que pensamento era de. É, era uma. alguma coisa que era de ondas eletromagnéticas. Quem é físico aí, quem é estudou física, sabe o que é uma gaiola de Faraday, né? Uma gaiola de Faraday é uma, é uma, é um, é uma gaiola realmente fechada, em que dentro dessa gaiola não, se, não passa radiação nenhuma. Toda radiação. Toda, a, qualquer tipo de, de radiação não passa Então se você, por exemplo, colocar lá dentro, na, na gaiola de faro, e botar um rádio Nenhuma onda de rádio passa, nenhuma onda de televisão passa Nenhuma onda de telefônica passa, não passa absolutamente nada nisso Dentro, dentro dessa gaiola E queriam provar, saber se o... o as ondas, ondas de pensamentos eram uma onda também nesse nível, não é. Porque colocaram duas pessoas que, têm a, que, são, que tinham capacidade telepática, uma dentro da galera e outra choras e as duas se comunicaram. Existe também uma outra, outra questão dessa questão de comunicação telepática. Quando o submarino Nautilus, o primeiro submarino atômico né, americano... Ele fez a passagem pelo, pelo fundo do mar no Oceano Ártico, né? Que Antártica é, é, é, é terra, né? é, é o continente. E no Ártico é só gelo, é só o um oceano. Então, o, mas só que não, havia um problema sério das transmissões radiofônicas, porque aquela área é uma área que tem muita. Como é que é? Muita radiação. É o, é, o polo, é o polo magnético da Terra que não permite haver transmissões de rádio. Eles colocaram duas pessoas com poderes telepáticos para ver a comunicação do Nautilus com a Terra enquanto ele estava lá embaixo. E dessa forma eles conseguiram se comunicar. Uma outra característica também que caracteriza isso que você está falando é a teoria do centésimo macaco. Né? Que também... Ah, tem, tem uma outra questão aí, né? Não é só o homem. É, é tem, tem uma outra criança questão criança aí, criança. que foi bom o, ele ter, ter falado sobre isso. A questão é a seguinte. É, é, os, os, os macacos, né? um grupo de macacos começou a lavar. Caiu uma, uma fruta dentro d'água e um macaco se alimentou daquilo e ficou, achou melhor aquilo. Então, os outros macacos daquele grupo começaram a fazer a mesma coisa. Depois que o centésimo macaco daquele grupo fez isso, todos os macacos de outras ilhas, de outros lugares, passaram a repetir o mesmo, o mesmo comportamento. Então quer dizer é, uma, é também uma uma uma forma de uma forma dessa da gente entender como é que isso funciona, né? Continuando. Não existe nem física quântica o conceito de trajetória, né? Quando se dá o salto quântico, o o, o objeto, né, o elétron, ele está num determinado ponto da órbita ele desaparece dali e imediatamente ele aparece no outro na outra órbita não há não existe o conceito de trajetória ele não pula é salto quântico porque ele sai do lugar e vai para o outro mas não existe esse conceito de trajetória em física quântica ele não pula não não não sai do, não pula de um lado para o outro ele é apenas uma ele apenas desaparece ali e, e, e, no, e, e imediato, não existe diferencial de tempo, não tempo entre essa, essas duas, essa, essa trajetória. Existe outra coisa chamada não localidade quântica. Duas partículas idênticas, diferentes, estão ligadas de tal forma Correção estão correlacionadas ou entrelaçadas quando você muda o estado de uma a outra, muda exatamente a mesma maneira, não importando que ou anos de distância entre elas. A correção entre as partes entrelaçadas não é sensível nem à distância, ao espaço, nem à diferença de tempo. Então, você tem quando tem duas partículas correlacionadas, quer dizer, duas partículas estão praticamente é, estão juntas quando você. Dá uma, uma, uma carga em uma delas, que ela vai girar num sentido, a outra gira em sentido contrário. Agora, não importa a distância que elas estejam. Elas estejam aqui, estejam com uma distância aqui, ou, ou que se elas estejam há anos de distância. As duas, no mesmo momento, elas vão se vão, começam, vão girar em, em sentido, no sentido oposto da outra. Então... Isso aí, o que, é, qual é a, o que a gente percebe com isso? Que existe alguma... No, o, alguns autores dizem né, que o universo todo é um campo quântico. Isso acontece porque o nosso universo é um campo quântico. Todo ele é quântico. O que a gente percebe é, é, é, é, tudo, é, um, é, é um campo vibratório. Campo, todo o universo é isso. Inclusive, existe a questão da, da, da sutilidade das vibrações, vamos ver daqui a pouco. Essa é a primeira experiência da física quântica, experiência chamada dupla fenda. Né? O que acontece? Quando a gente usa um canhão de elétrons contra uma parede com uma única fenda... Os elétrons sempre se comportam como uma partícula. Agora, quando a gente coloca duas. Duas. Uma segunda fenda, ele passa a se comportar como onda. Mas para isso precisa ter um observador sem observador e continua como partícula. Isso tem uma importância muito grande porque o elétron tem consciência. As pessoas vão dizer, mas, mas ele pensa, ele faz, não, ele tem consciência que está olhando, só isso. É muito simples. Não é, não, é, não é questão de, de ter, ter a consciência, ter a nossa consciência, que a gente existe, que a gente pode fazer palestras de física quântica, embromar as pessoas com essa palestra, não é nada disso, tá? Mas é, é, é só a consciência que ele, que ele está sendo observado. Quando ele está sendo observado, ele se transforma em onda. Então, quer dizer, como nós temos, nós nos observamos, né? nós somos energias nós não somos nada tudo que existe não é palpável nós somos energia então existem vários níveis dessa energia né eu, assistindo uma vez uma palestra de um físico ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante né aquele filme do Chico Xavier né nosso lar o que acontece Lá no nosso lar tem matéria. Como? É questão do nível de vibração dessas matérias. Então, nós, tem, nós vivemos num universo denso. E o espírito vive no universo menos denso. E essa, essa, essa, essa, essa matéria que existe não é uma matéria menos densa do que a nossa, mas existe. Existe até a teoria, né? antigamente nós tínhamos a, a primeira teoria de criação do universo, que estima-se que 3 bilhões e 200 milhões de anos atrás houve a explosão. A primeira teoria, a primeira vez, se acreditava que essa explosão tinha criado um único universo. Mas depois foram fazer um cálculo matemático, a matéria gerou. A matéria gerada por essa explosão... 90% dela desaparece após a explosão. Se você somar toda a matéria do universo hoje, só tem 10% da gerada na explosão inicial. Então isso aí gera o quê? Universos, outros universos paralelos. Existe a teoria da matéria escura, existem outras coisas aí que a gente, se eu ficar aqui falando, a gente não acaba da palestra, foi uma emenda uma outra. Então, essa, essa, essa questão da, da, das, das vibrações, né, tudo isso é questão que a gente tem que levar em consideração justamente porque a gente, a, o, o elétron, quando observado, ele transforma em energia, ele transforma em onda. O que, é que nós somos? Nós somos matéria ou somos energia? A cada um, fica a questão aí para a gente, cada um, repensar antes de dormir hoje à noite. Baseado na experiência de dupla fenda, podemos concluir que a consciência também é uma partícula do universo, como são próton, neutro, elétron, meson, positron, fóton, bóson e graviton. Todas essas são as partículas que até hoje foram descobertas. Todas essas mantêm essas mesmas propriedades. Observado, vira onda. Se não for observado, são partículas. Então, a consciência é uma partícula do universo. Também. Se você não, se você não considerar a consciência partícula do universo, você não tem como explicar esses fenômenos. A consciência pode transformar as possibilidades materiais, porque ela transcende o universo material. Todas as possibilidades ficam sob a consciência. Quando ela decide, simplesmente identifica uma das possibilidades sem, que, sem qualquer mediação ou também sem troca de energia. O que acontece? A, a, a, consciência, a consciência do universo, a consciência, ela tem essa, essa, essa possibilidade ela transcende ao universo material, ela não pertence ao universo material. E, essa, de todas as partículas, a única que não tem não é material é a consciência. E ela é que faz a aglutinação de todas as outras partículas. Sem a consciência, nós não explicamos a maioria desses fenômenos que tem aí, que existem na, na física quântica e essa consciência ela tem níveis tem a consciência do elétron né que é a consciência que ele está sendo observado tem a nossa consciência não tem existem consciências mais elevadas do que a nossa isso é óbvio né então a gente tem que, a, a, quando a gente trabalha com fala sobre física quântica né e fala sobre a questão dessa questão da consciência a gente tem que estar prestando muita atenção naquilo que a gente faz, que a gente é, pensa, porque nós estamos dando ordens aos universos. Toda vez que você faz um pensamento, você dá uma ordem ao universo. E o universo vai fazer o possível para cumpri-la. Agora vamos ver várias interpretações aí sobre o aí. Vamos ver a primeira, essa aí, a interpretação de Copenhague. Os físicos do Institute of Physics of de Copenhagen na Dinamarca tentaram dar uma explicação para a experiência de dupla fenda. De acordo com Bohr e Heisenberg, Bohr e Heisenberg são dois cientistas alemães. Esse, esse, o Heisenberg foi responsável pela água pesada na Segunda Guerra Mundial pela, na Alemanha. Ele criou, ele começou a fazer é, uma, uma pesquisa e criou uma fábrica de água pesada. Existe até um episódio, um bombardeio que foi feito com o um avião Mosquito na, na Dinamarca, de uma fábrica de água pesada que os americanos e alemães, ingleses estavam, acredito, pe, pe, estavam com medo que os alemães chegassem a uma bomba atômica antes dos, dos americanos e ingleses. De acordo, o universo existe como um número infinito de possibilidades sobrepostas. Elas se encontram em uma localização, precisa ter alguma coisa que fixa essa possibilidade em determinado local. Então, todas as possibilidades estão abertas no universo. Todas. O que, é que vai acontecer? De acordo com aquilo que você pensa, daquilo, da, com a ordem que você dá ao universo, aquela possibilidade se estabelece. Certo? Para tudo existem inúmeras possibilidades. Antes de vocês virem para cá, vocês podiam decidir ter vindo para cá, ter ido para outro local, não ter vindo, ficado em casa. Existem várias todas. Para tudo existe uma série de possibilidades. De acordo com a, a consciência é que vai determinar a possibilidade que vai ser, vai ser posto em prática. Esta alguma coisa é a consciência da pessoa. Simples ato de observação, como experimento prova, quando olhamos para alguma coisa tal como o elétron, se movimenta atrás de uma fenda em uma, em uma barreira. O próprio, o próprio ato de observação é que transforma uma das possibilidades quânticas em realidade. Nesse momento, tudo é a versão do que estivermos focalizando. Então, quando você olha, o, quando você observa o elétron, que ele está se transformando em energia, em, em, em onda, né? aquela possibilidade naquele momento. Toda vez que você... Então, o, como todos nós somos compostos de elétrons, o que acontece? Nós somos matéria ou somos energia? O que, é que vocês acham? Somos matéria ou somos energia? Ou somos matéria se transformando em energia ou energia se transformando em matéria? não é? Então diz, diz que o universo é toda energia, porque o universo próprio é autoconsciente. Isso é uma teoria de um físico indiano chamado Amit Kotswami. Na interpretação de Copenhagen da realidade quântica, o foco da nossa consciência determina qual das muitas possibilidades que A, B, C, D e assim por diante se tornará real. A nossa consciência é que vai determinar aquela possibilidade que vai existir, vai passar a existir. A decisão é única, é individual. E por isso que a consciência é fundamental. Se assim, nós observarmos, por exemplo, menos animais racionais, né? você vê um, um leão caçando, um negócio desse tipo, ele pode.. Ele, se a caça ficar muito difícil, ele, ele, a, ele muda a, a, a realidade. Ele vejo vez de o, pe, pe, pe, é, tentar caçar aquele animal, vai, vai tentar casar um animal que seja é mais fácil. Esta, esta teoria foi extremamente bem-sucedida na explicação dos comportamentos das partículas quânticas quando observar nos experimentos. A principal crítica a essa teoria é que ela surge em que o universo somente se manifesta quando alguém alguma coisa observa. Além disso, não leva em consideração a gravidade. Por quê? Essas for a, a, a gravidade, como nós falamos lá, tem um... Tem o Graviton, que é uma das partículas também. Então a gravidade atrai o que está. Atrai. A força da gravidade ela atua em todo o universo. É, muita gente pensa, né? Ah, porque a estrela está lá, não sei quantos milhões de anos luz da Terra, mas a força da gravidade, por ínfima que seja, está de alguma forma atuando, né? Porque os, muita gente talvez não recorde da sua época de estudante. Mas o sol faz um percurso, né? O sol faz um percurso no universo, faz um percurso. E esse percurso é o quê? É a força da gravidade universal que faz isso, o Sol fazer esse percurso. Interpretação de muitos mundos. Foi proposta pelo físico, pelo físico Hugh Everett III, da Universidade de Princeton. A interpretação de muitos mundos da realidade quântica existe um número infinito de possibilidades que já estão ocorrendo. Cada possibilidade é de um universo próprio, um universos paralelos, não percebido pelas outras possibilidades, de modo semelhante à interpretação de Copenhagen. É o foco da consciência que determina qual das possibilidades se transformará em realidade. Então, cada um desses gira um universo diferente. Cada possibilidade dessa vai gerar um universo diferente. Então, nós temos... Nós para cada coisa que você faz, para cada decisão que você toma, para cada, decisão, cada vez que a consciência escolhe um caminho, ela cria um universo diferente. Esse universo passa a se manifestar concretamente de alguma forma. certo? E as coisas vão evoluindo assim, vão, vão assim em, em, em todo o universo, não é só no planeta Terra, em todo, todo o universo... Todos os seres, quando tomam atenção, há é um novo universo a ser feito. É uma coisa, aparentemente, né, meio, meio louca, né? mas essa é a realidade que nós temos para quem estuda física quântica, isso é uma realidade, que a gente tem que estar atento, tem que estar prestando atenção, porque a gente, a, a nossa consciência, tem a propriedade de mudar a nossa realidade. Isso é uma realidade, é uma comprovação científica. Nós temos que ter essa consciência. Esta teoria parecer ser capaz de explicar por que passa a perceber as muitas possibilidades propostas pela interpretação de Copenhague. Aí são muitas possibilidades que a gente tem. Está, são um infinito número de possibilidades que existem para cada um de nós em cada momento em nossas vidas. A nossa consciência tem que saber escolher qual é melhor. É sempre assim. Assim, como qualquer outra teoria, essa teoria não pode explicar a força da gravidade. Existe uma questão aí na física quântica, né, que todas as te essas teorias... É, Dificilmente consegue explicar a força da gravidade. É um estudo que está ainda para ser realizado. Interpretação de Penrose. Seu autor é Roger Penrose, professor de matemática na Universidade de Oxford. Se a proposição é que a força da gravidade, que é a física quântica muitas vezes ignora, na verdade é grande responsável pela manutenção do universo em uma estrutura coisa. Por quê? A força da gravidade é que mantém o universo junto. Porque sem a força da gravidade, não tem o universo, não tem como o universo existir. Semelhante à proposta de outras interpretações, Penrose acredita que muitas possibilidades existem na escala quântica. Propõe que as possibilidades quânticas de outros domínios sejam em forma de matéria. Como toda matéria cria gravidade, todas as possibilidades teriam seu campo gravitacional. De acordo com a, a teoria de Kepler, né, todas as, toda a, toda, todo corpo tem força gravitacional. Isso é uma coisa que já foi explicitada e foi vista lá atrás, lá em, no, em Kepler, lá no, no, se não me engano, no século XVI por aí. Na interpretação Penrose, existem muitas possibilidades, assim por diante, que acabam colapsando uma única possibilidade, porque é preciso muita energia para a sustentação de todas indefinidamente. Ainda que todas as possibilidades. Existe, um certo momento, o Estado que necessita mais baixa quantidade de energia o mais estável. É aquele que vivemos como sendo a nossa realidade. Então, a energia tem uma escala. Aquilo que se concretiza em nós né, aquilo que está a mais baixa energia que nós estamos. Quanto mais alta a energia, mais instável é a matéria. O ponto, de ponto forte dessa teoria é que, pela primeira vez, existe uma preocupação em examinar a força da gravidade e trazer essa força para a existência da realidade. Segundo Einstein, não podemos resolver um problema se estiver no mesmo plano do pensamento que criou. De modo semelhante, não podemos mudar uma realidade se com as mesmas consciências que a criamos. Isso foi Einstein... O que o Einstein que falou. Então, para você resolver qualquer problema, você não pode estar dentro dele. Tem que estar fora. Então, você está sendo influenciado pelo problema, você não acha a solução. E aí, nós, como nós estamos dentro de todo esse universo, né, a gente tem que arranjar o um meio de sair fora dele para poder resolver essas questões aí que ainda não foram resolvidas. Simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade não é suficiente para escolher uma das possibilidades. Temos que nos transformar nesse modo de ser. A nossa a, a, a física quântica nos leva a uma reflexão da forma que nós somos. Nós temos que modificar as nossas formas, temos que fazer uma modificação interna para que a gente possa aprender e aprender certos conceitos para que esses conceitos possam internalizar e a gente conseguir evoluir em nossa consciência isso em qualquer situação princípio da incerteza de Heisenberg esse eu acho fundamental para a gente entender não é possível determinar ao mesmo tempo a velocidade e a localização de um corpo em movimento. Ou você determina a velocidade ou você determina o, a posição. Nenhum dos dois, você. se você localizar, se você tiver, por exemplo, o, a, a Terra girando em torno do Sol, você é, o localiza, se você localizar a posição, você não diz a velocidade, se você localizar a velocidade... você Marcar a velocidade, você não vai localizar a posição. Esse princípio da incerteza foi utilizado, é utilizado hoje, na, no lançamento de foguetes para outros, para outros planetas do sistema solar. Porque você atira no ponto futuro. Até estar numa posição, o planeta numa posição. Quando, o, se você atirar na direção que está. Quando o foguete chegar, ele não está mais lá. Então, você tem que fazer um cálculo de probabilidade onde ele vai estar para você fazer essa, você atirar ou você lançar o foguete nessa direção. Então, essa, essa, essa, essa teoria aí, né, da, o princípio da incerteza de Heisenberg, é fundamental nesse sentido, né? Aprendemos através da física quântica Que nenhum objeto tem contornos definidos o átomo, Os átomos não existem até o momento em que se decide olhar para eles Se ele olhou para o átomo ele vira energia O universo físico não existe independente do pensamento dos participantes Independente do do os universos só existem tem ter alguém pensando e olhando isto existe. Se, se concentrarmos no conteúdo do pensamento, perdemos em vista a direção para onde ele se dirige. Se concentrarmos na direção, perdemos a, a nitidez do conteúdo. Isso é para a gente... Para a gente pensar um pouquinho, né? Parar para pensar. O que é o nome de realidade é construído pela mente? O mundo não é o mesmo sem você. Todos nós somos importantes. Bom, meus amigos, eu acho que o tempo já se esgotou, né? E nós vamos ficar por aqui, porque já vai começar em uma, uma, uma outro que é muito mais. Eu acho que não, não, não cabe mais a, o que vai continuar. Aí é uma, é um, é uma coisa mais com um pouco mais de profundidade que eu acho que não, não cabe a gente continuar aqui daqui diante. Então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos. Bem, nesse momento, nós abrimos a, a auditória a possibilidade de fazer perguntas ao professor Fernando, dando início ao, ao nosso debate. Eu gostaria de saber qual é a diferença do conceito de física quântica e mecânica quântica. A física quântica e mecânica quântica, você... a mecânica... Estuda, o, o conceito de... Pela, pela bibliografia que eu que eu já li, que eu já estudei, não existe muita diferença entre entre esse conceito de física quântica e mecânica quântica, entendeu? As duas coisas, as duas definições basicamente se se, se confundem. Certo? É uma, um os conceitos são porque a, a mecânica quântica vai estudar justamente os mecanismos da física quântica, como ela se processa, as suas equações, aquilo tudo, certo? que, é um, que a física quântica também faz a mesmo, o mesmo estudo. Como pode sentir a diferença quando é partícula e quando ele é a onda? Se, ao observarmos, nós estamos interferindo, ele não é partícula? Ele é onda ou partícula de acordo com a sua interferência. E como é que nós sabemos que ele se comporta como partícula sem interferência? Porque a, o, o, estudos foram isso aí é coisa de estudos de laboratório, ah, tá. certo? Aí foi esses estudos não foram foram feitos em laboratório. Isso aí foi ah. tudo feito em laboratório. Tem tem se você, se você quiser se aprofundar nesse nesse assunto, né? Tem um livro chamado Universo Autoconsciente do Físico indiano Amit Koswami. Koss, é, Existe ele em PDF na internet. Certo? Isso aí ele aprofunda com mais, tem mais com uma profundidade maior sobre isso. Ele dá uma, uma profundidade maior sobre isso. Bom, é o seguinte, eu... que fica assim, mais claro que eu acho que poderia ajudar muitos que conhecem, talvez assim, mais recentemente esses conceitos, é o seguinte, é a função de que os nossos pensamentos é que vão interferir na nossa consciência para ela tomar a decisão. Então, para mim, eu vejo a, a física quântica como exatamente assim, é uma ciência das possibilidades, de todas as possibilidades, as infinitas possibilidades, e ela vai se manifestar função daquilo que nós produzimos, como que a gente chama de pensamento. Se a gente está imbuído de maus pensamentos, a nossa consciência será carreada a tomar uma decisão função desse pensamento. Se a gente tem consciência de que isso seja uma verdade, e a gente procurar conduzir, que a gente produza os nossos pensamentos para coisas positivas, para coisas boas, eu tenho pouquíssimas dúvidas de que isso ocorre. As coisas boas ocorrem. Se nós nos deixarmos envolver... Ou seja, isso é o que eu entendi da sua boa palestra, eu acho que foi uma palestra bem concatenada, bem elucidativa, mas muito complexa dentro da simplicidade que você apresentou, porque o tema é complexo para muitos. Mas o que fica muito claro para mim é exatamente isso, o que eu venho aprendendo... Desde que eu acompanho os conhecimentos da física quântica, hoje, para mim, o que está claro é isso. Os nossos pensamentos irão produzir as possibilidades da nossa consciência tomar a decisão. Você Concorda com isso? é isso mesmo. é Não isso? É isso? Mesmo. Como a coisa funciona assim mesmo. Eu acho que isso ajuda muito. O que muito. a gente... O que nós realmente... O que acontece... É, as pessoas, né, às, às vezes... Uma, eu vou até contar uma experiência que foi feita nos Estados Unidos em relação à física quântica. Né? Uma, uma cientista ela resolveu fazer uma pesquisa para saber se oração funcionava. Mas oração é o nome que se dá a um procedimento que tem o nome de mentalização na, na física quântica e na psicologia positiva então o que, que ela fez ela co contatou vários grupos de oração esses grupos de oração ela determinou ela fez o processo procedimento básico da uma pista científica um grupo experimental e um grupo de controle no grupo de controle, no grupo, no grupo experimental, ela convocou várias, vários, vários grupos de religiosos, né, de meditação transcendental, igrejas, protesto, igrejas evangélicas, e pediram para fazer oração para uma determinada enfermaria no hospital. E na outra enfermaria, ela deixou como estava ela ele, aí o primeiro resultado a gente sabe né os médicos aí sabem disso que quando a pessoa chega com uma patologia no hospital a pessoa depende, a pessoa dependendo da reação do organismo ela ela vai ela vai ficar internada só na fase crítica depois da fase crítica ela vai embora para casa então essa fase crítica tem um mais ou menos um período fixo para ela ficar fica dois três quatro dias depende da patologia o que aconteceu essa, o que aconteceu com isso? Hoje, os, os pacientes que receberam oração, receberam meditação, mentalização, foram embora como na metade do tempo. E ela achou, esse livro chama-se O Experimento da Intenção, autor autora Eluscio é Macart. Ou é, ela achou que fosse interferência da mente dela. E o que ela fez? Repetiu essa, essa, essa, essa minha experiência em outros lugares. Não com os mesmos resultados. Não satisfeita, ela fez essa experiência, convocou um amigo dela, outro físico, em outra cidade, não falou nada sobre a, a experiência. Eu preciso que você faça essa experiência aí para mim e dê os resultados. Para justamente para quebrar qualquer interferência da mente dela, de resultados da pesquisa dela, a única informação foi essa. Quando ele voltou com os resultados, os mesmos resultados que ela tinha observado. Então, quer dizer, muita gente fala, oração não funciona, isso não funciona? Claro que funciona. Isso aí o que é? Física quântica. A minha pergunta é o seguinte, a nossa consciência tem o contraponto da força da gravidade? Essa, essa pergunta, entendeu, é a pergunta que os físicos fazem até hoje não conseguiram responder. Você fez justamente a pergunta que a gente não tem. Não, não, acontece o seguinte... Não é que eu não tenha resposta, certo? A própria física não tem uma resposta pra, objetiva sobre isso. A força da gravidade é que faz, como eu expliquei, faz a, a, a, o universo se manter unido, certo? Mas a, não, até agora não conseguiram encontrar nenhuma correlação entre consciência e força de gravidade. Entendeu? Alguns autores, esse, esse, esse autor, Amit Goswami, ele diz o seguinte, que o nosso cérebro é o hardware e o nosso pensamento é o software. É isso que ele fala. É, parabéns pela exposição. Obrigado. E gostaria de no justamente, pegando o vácuo da pergunta anterior, porque, num determinado momento, o senhor relacionou é, consciência e também trouxe a questão dela ser uma partícula. É. É, eu gostaria de compreender a, a partir de qual campo o senhor está fazendo tal paralelo da consciência ser uma partícula, e, no entanto, seguindo a pergunta anterior, a, a, até que ponto, então, essa consciência tendo esse movimento inverso, não estaria dando justamente a configuração biológica do nosso corpo. E, sem me alongar muito, eu senti falta um pouco do conceito informação. Principalmente quando o senhor entra no campo da consciência. Ok? Ok. A questão da consciência como partícula do universo... Nós estamos, é, nós estamos no universo, no universo físico, e que a gente, que muitas das coisas, como eu tinha falado antes, né? Você, você que, para você, se você se você não considerar a consciência como partícula do universo, você não nós não não conseguimos explicar a grande maioria da, das coisas da física quântica. Olha só, a partícula que eu estou falando, deixa, deixa eu só, só, só, só, só... Partícula é o quê? Nós temos aquelas, todas aquelas partículas que são é, que são reais, né? que você, você tem... tem mas dessas duas partículas, duas carecem de um estudo mais aprofundado que ainda não se chegou a uma conclusão sobre elas. Tá? O, a primeira é o graviton, que, que existe... Na, na teoria, mas não foi encontrado ainda. E a segunda é a própria consciência, porque a consciência é, é, é, é tida como uma partícula, mas ela ela envolve o próprio universo, o próprio universo é consciente. É, sem dúvida alguma, eu, eu estou compreendendo, tá mas quando o senhor segue essa linha de raciocínio, é, nós tivemos há pouco tempo, e felizmente ele estava vivo, quando o boso de higgs se fez Sim. presente. É. Nesse sentido, ele podendo ser considerado uma cola, assim para ser compreendido de imediato, né? Onde estaria justamente unificando as outras partículas. É, isso O é, boso é. de higgs, ele faz uma ele ele faz uma uma espécie de uma de uma união, né, uma, uma questão de, un, de, de explicar a existência das outras partículas. Então ele foi, ele foi criado, ele foi feito, o Higgins é, é, colocou ele é, teori, em, teoricamente, ele deveria existir, e nesse experimento lá da fronteira da, da na Europa, da França com a Suíça, nesse, nesse a, Acelerador. acelerador de partículas, o né? É que foi que, que é que descobriram a existência do bóson de Higgs. É, sim, eu estou compreendendo realmente. É, é só estou assim com uma dificuldade de concordar dessa densidade da consciência. Tipo, aqui no Brasil nós temos agora na a Unicamp o acelerador Sirius. É. Né, o Sírio está aí é, justamente para lidar não com a partícula e lidar com a onda Sim. então essa interação onda-partícula que eu tá? então para o senhor compreender aqui o seu colega que dialoga não é da área da física uhum. é da área da psicologia uhum. dentro do campo da psicologia trabalhando com a psicologia de Carl Gustav Jung Jung que dialogou com Albert Einstein, dialogou com Wolfgang Pauli e traz o conceito de sincronicidade. Então, é, repito, eu estou compreendendo. A única inquietação que eu estou é dessa consciência com densidade. Não, olha só, deixa eu só, te, só talvez eu não tenha me expressado bem, né? A consci nós temos essa, essa, essas eu não eu não eu não quis dizer que consciência tem densidade entendeu consciência não tem densidade óbvio se é esse é a sua a sua preocupação a consciência é uma uma, é uma outro tipo de partícula que não tem as mesmas características que tem as outras certo você tem uma outra uma outro tipo de, de característica da consciência Para onde caminha a humanidade com tantos pensamentos divergentes, criando realidades diferentes? A consciência universal seria um somatório ou seria acima dessas consciências individuais? Olha, a consciência. Deixa eu, eu explicar. Deixa eu dar uma. uma... Contar uma... Uma... uma experiência que fizeram na cidade de Washington, certo? A cidade de Washington tinha um índice de crimes muito grande. Aí o que, que fizeram? Um grupo de pessoas resolveu fazer uma mentalização para melhorar a questão da cidade. E tem um, eles precisavam de um certo número de pessoas para fazer isso. Conseguiram esse número de pessoas, depois de algum tempo, a criminalidade naturalmente na cidade de Washington caiu depois que um grupo de pessoas, agora eu não me lembro, tem ter uma proporção aí, que eu não estou lembrado agora qual é, a, a, a criminalidade em Washington nos Estados Unidos caiu a partir daí. Então, a partir dessa experiência, que não deixa de ser uma experiência de física quântica também, né, é a gente, o que acontece? A consciência, a, as coisas vão começar a, a se transformar à medida que nós passamos a ter mais pensamentos positivos. Isso óbvio. Não existe, não existe como é que é, não existe nada melhor do que a gente pensar positivamente. Eu até digo, seja como um átomo, seja como, como um próton, seja sempre positivo. Professor, eu não sei se é cabível a minha pergunta, porque é justamente sobre essa projeção que está no momento na tela, e que eu não sei se faz parte da sua palestra ou da futura, digamos Exato assim. Já faz parte da futura. Ah, porque eu tenho muita curiosidade por aquele termo, emaranhamento. O que é aquilo? Eu já vi diversas vezes uhum. e... Se o senhor puder adiantar um pouquinho... É, o, o que acontece é o seguinte... Eu tenho aqui uma Obrigado. limitação... Eu tenho aqui, como todo palestrante... Eu tenho uma limitação de tempo. Certo? Então, acontece o seguinte... E, como eu tenho uma formação... É, diferente, né? Eu fui aluno do colégio militar... Fui... Fui para a escola naval... Meu pai é oficial... É Tenente-coronel da aeronáutica... Então, eu sempre fui muito disciplinado em relação a essas coisas. Então, eu não tenho a questão, eu parei porque me estabeleceu no o tempo, então, tempo, ordem, ordem, Não, desculpe-se, não se discute, está certo, general? É Bem, é, quebrando o galho do professor Fernando, realmente nós temos uma limitação, até porque hoje nós ainda temos aqui no clube um evento de, de uma certa monta, que vai requer, requerer uma, uma preparação ainda. É, realmente, esse, essa gama enorme de, de, de perguntas que estão sendo feitas, é, vem... É um encontro do que a gente pensava, né? porque essa, essa primeira palestra se, é, tratando de física quântica é justamente para despertar as consciências, né? não sei se com, com, com volume, com massa ou não, mas é, a gente quer justamente chamar a todos a pensar nisso. Para mim ficou, é, professor Fernando, a, a ideia de que a física quântica Lida com aquela parte da física que produz defeitos físicos, mas que a gente não consegue, basicamente, ver. Para leigo, acho que vou dormir com essa consciência. É, agora, eu tenho certeza que é, o general vai fazer outras colocações, mas que, se desculpem, a gente não pode prosseguir, prosseguir na, na, na, no debate porque, fatalmente, esse debate seria sem fim, porque cada pergunta está procurando puxar outra. Então, a gente vai ter que, que encerrar. Eu vou convidar o, o general Eduardo para fazer o nosso encerramento. É difícil fazer o encerramento de uma palestra como essa. né A gente se sente cada vez mais ignorante quando a gente ouve assunto dessa natureza. Mas eu, como sou teimoso, e eu acho que a gente está aqui para aprender até o último segundo de em que a gente esteja respirando. Então vamos aprender novos assuntos. Agora, mais ou menos aqui dentro do que o do, do, do Ivan Cosme falou, é, é muito difícil a gente buscar explicação naquilo que a gente não vê. E, e a física quântica trata de tudo que a gente não vê, a gente não enxerga. Então, todos nós aqui, por exemplo, com certeza absoluta, 100% de certeza, estamos respirando aqui oxigênio. Mas ninguém está enxergando oxigênio na sua frente. Né? Mas ele está ali. Então, o, e o universo, ele é composto de, eu acho que na sua maior parte, de coisas que a gente não enxerga. Então, alguns exemplos práticos que foram falados aqui, eu não vou entrar no... no nas partes mais complexas, até porque eu não tenho capacidade para isso, não é a minha área realmente de, de conhecimento mais profundo. Eu estudei mal e porcamente aquela física básica, né? aquela tradicional. Mas a quântica realmente a gente está começando a tomar contato, até porque ela é uma coisa a, até bastante recente. né? É, mas alguns exemplos práticos, realmente, aquele exemplo dos macacos, aí que depois foram tantos macacos pensando naquilo, que aquele pensamento deles se irradiou para outros lugares, e os outros macacos começaram a fazer também. É, aquela, aquela questão da, da enfermaria, por exemplo, muita gente mentalizando ali, e a mentalização, a, aquela transmissão de energia que todos nós temos capacidade de fazer, isso aí está comprovado, todos nós temos capacidade de emanar energia, porque nós somos energia. Uns têm capacidade maior do que a dos outros. Uns conseguem passar isso com mais força e conseguem realmente atingir ao seu semelhante, realmente conseguem passar uma energia para uma outra pessoa. A gente sempre torce para que seja boa, né? Mas é, essa capacidade todos têm, uns melhores que outros. E quando se juntam realmente muitas pessoas mentalizando a mesma coisa, como aconteceu na enfermaria, o resultado prático o que, que foi? Que aqueles pacientes ali é, tiveram alta é, mais cedo. Então aquela, aquilo ali funcionou. Então ao, existem exemplos práticos realmente de que isso é possível. É, a gente, às vezes, tem controle da nossa consciência ou não, mas eu não vou entrar nessa área também não, porque realmente é um assunto bastante complexo. Mas que nos deixa aqui como legado é, a nossa consciência de que a gente tem que estudar mais. Realmente a gente tem que estudar mais para tentar entender essas coisas que a gente não vê. E quando a gente fala em átomo e partículas do átomo, etc., Nada disso a gente enxerga, a não ser em laboratório com um equipamento...